Oi! Casas Ecológicas e Colônias Espaciais, vamos falar sobre Águas Pretas. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Então eu sou o Evandro Sangneto, hoje nós vamos dar continuidade à experiência do AirBnB com o Eric e a Juliana que tiveram por aqui, e o foco deles naquele momento era conhecer um pouco mais do sistema de tratamento de efluentes daqui. Eles estavam com a ideia de fazer na casa deles eu acho que continuam com, com essa ideia, e está tudo bem, uma bacia de evapotranspiração, uma BET, ou alguns chamam de TEVAP, tanque de evapotranspiração. Eu estava mostrando para eles o sistema que está aqui em casa, é, como é que ele funciona e qual a relação disso com o tanque de evapotranspiração. Vamos dar uma olhada como é que foi. Passou daqui, do biodigestor. Já tem um primeiro tratamento. Uhum. O material sólido já vai ser degradado e o que vai sair dali é água com nutrientes. Uhum. Ele vem para esse primeiro tanque, que é um, um filtro biológico. Ele vai sair dali, entra aqui, vai lá para baixo e dali ele vai subir. Lá embaixo tem o... coisa de, de construção, uhum. né? Para reapropriar. Tá vendo que não tá tendo cheiro aqui, né? É, não Nenhum. Tem. Ó, Então Nenhum. nós estamos do lado, aquele cheiro que a gente sentiu. É Realmente de lá, mesmo. Né? Né? É de lá mesmo. Né? Então, vem, o material vai ser né, retido no meio do caminho, um punhado de micro-organismos associados ali a, a um entulho e tudo mais. Eles vão formar uma cama, um biofilme ali e vão okay. se nutrir desse nutriente. Aí vem o copo de leite. o copo de leite a gente anos buscando um lugarzinho para ele foi só chamo depois que a mãe foi embora. Oh. Tá, foi que foi. Tá bonito. Tá indo bem. Né? Ele tá absorvendo água e nutrientes, tá crescendo, tá produzindo a flor Ai, de quando legal. em quando corta a gente já vai ver e, e vai para compostagem. Ah, legal. Então aí eu tô recuperando, né? Aquilo, devolvendo os nutrientes. Aquilo que entra é alimento, né? matéria e energia. Aquilo que sai é matéria e energia numa forma caso. que já não é legal para a gente. Perfeito. Né? Aqui ele vai liberar os nutrientes que estão nessa matéria e vai liberar a energia que ainda tem, que o micro-organismo e a planta vai absorver. Uhum. Né? A planta cresce, está fazendo fotossíntese e quando em quando corta e leva para a compostagem. Mas ainda tem material saindo daqui. É, hum. Ainda não está legal. Chega aqui, Eric, que você vai filmar o brejinho. Então vê que ali a gente tinha areia né, por cima. Certo. Uhum. Aqui agora nós já temos um solo. E tá vendo que está com cara de brejo mesmo. Sim, está né? bem úmido, bem molhado. Né, ali, ó E aí a gente Sim. tem outra vez planta de brejo. O copo de leite gosta muito daqui. Esse daqui é o papiro. Ah, legal. Gosta bastante daqui. Ali no, no, no sistema tem uma ciperácea. É, é, é a família do, do papiro também. É um, é um capim, não chega a ser um papiro, uhum. porque ele é menorzinho. Mas ele se dá bem. É, tem taioba. E depois desse braginho. eu fiz um laguinho. Ah, que legal! Perfeito. Legal, né? Então, a água passou pelo brejo, porque ela está passando por diferentes é, ecossistemas, Ecossistema, né? Sim. Então, tem diferentes micro-organismos e organismos maiores em, em, em, em um e no outro. E quando Correta, chega aqui na é. água, então a água vai ter alga, vai estar tá fazendo fotossíntese, Vai estar tá liberando oxigênio na água por conta da fotossíntese. da fotossíntese. E aí, se tiver ainda coliforme chegando por aqui, esse oxigênio que está que saindo, oxigênio é muito reativo. Uhum. Né? Vai dar em cima do coliforme, que ele não gosta de oxigênio. Ah. Né? Ele tem vida anaeróbica, está dentro da gente, né? Sim, sim oxigênio. Então, aí, pronto, aqui a água, então um laguinho é legal ter. Para fazer esse polimento, esse tratamento final. Ah, Poxa, e perfeito. você moldou com, com telinha? Do, do... Esse é o é. tal do é. o ferro, ferro cimento. Ferro cimento, ferro né? cimento. É. Legal. legal. E essa água para rega poderia ser não, utilizada. Tá é. Ainda aí, mais por, a a gente vai evitar, Por exemplo, não vai regar o alface. Sim, mas Sim, por cotejamento né? assim já não teria não. menos aí, problema. Tá, tá tranquilo. Essa água mesmo aqui, ó, se ela passa por um, um sistema aí de. De, de filtro. Estou tá, sofrendo. <risos> ah, já, já, já vai sofrendo. Se passa por um sistema de, de filtro, de filtragem de areia. Sim, por exemplo, uhum. depois umas gotinhas de cloro. De cloro. Bom, Pelo ah, menos. Bom. Né? Já está mas tá bom. Não tem ninguém doente em casa. Isso é. daqui não está ligado à rede de esgoto nenhum. Então eu sei que aqui não tem doença. É. Sim, sim. Está né? funcionando. Teoricamente. Né? Perfeito. Né? Não é para ter, a não ser que eu seja portador e, e não saiba. Uhum. Né? Ou quem usar o banheiro. É. Né? Mas mesmo assim, né? um ou outro que vem, não sei o que, não é para ter problema. Legal. Então de Agua Negro, o primeiro estágio aqui é o biodigestor, é o biodigestor da Aqualimpe. Sim. É. E... é que a gente está usando ele agora para não, não ter que fazer um que eu ia gastar quase a mesma coisa. Uhum. Né? Então, certo. Pô, já, já tem industrializado. Comprar dele, ainda tem garantia. É. Né? E esse não sei se é com a limpa. uma vez eu vi um vídeo, acho que até a Jennifer comentou, depois a gente viu um, viu um que vídeo, foi. que ele mostrava que meio que por gravidade ele empurrando a parte sólida e ia jogando ah, para uma caixa. Isso, bem lembrado. E aí, era, aí ela até falou, pô, mas será que realmente sai essa parte sólida dessa forma, é simples sai, assim? Sai, Antes deixa eu mostrar aqui atrás, ó, excesso de plantas de quando em quando corta. Ah, tá. Traz aqui para o lado. Perfeito. Junta com outras plantas que, que vai podando e tudo mais. E deixa aqui. Daqui a alguns meses... Por não. Aqui. Olha! Ah, perfeito. Nossa, gente, é humus, né? Sempre é humus. Aqui, cheio de minhoca. Ah, cheio olha, de minhoca, é. Nossa, Uma terra fantástica para plantação. E olha a diferença. Em alguns poucos metros, ó. Sim. Nossa! É nítido. Demais. Legal, muito né? Muito legal. Ali é engraçado né, que ele deu uma avançadinha ali para cima, ali já tá começando a mudar de cor, né? Tretejar a terra. A gente tá... é, a aqui em é vários compondo, lugares né? hoje, se a gente dá uma cavada, uma cavucada, a gente já vai ver uns 10 centímetros acima com uma cor mais escurecida, que é por conta Perfeito. da matéria orgânica que está. Aí coisa de uma vez por ano, ou às vezes nem isso, eu venho aqui e vou abrir essa válvula. Ah, tá. É um cano de 50? É. Porque às vezes a, a matéria ela vai solidificando um pouco embaixo. Você tem hum. que abrir essa válvula aqui, chuchar a matéria que está embaixo, hum. porque ela compactou um pouco, e aí o peso da água... E realmente empurra. Empurra. Nossa dúvida era essa. Então, ó, já saiu um pouquinho. Isso uma vez por ano, né? É, mas como eu estou sozinho aqui, nem precisa isso, viu? O certo era sair até mais lodo do que água, né? Quer dizer que você já, o lodo Sim. mesmo tem pouco lodo, né? Tem pouca coisa. Tem pouca Porque então, isso é uma limpeza hidráulica, né? Uhum. Então, uhum. ele vai limpar até uma certa altura. Depois ainda vai ter lodo lá para continuar o... Serviço, é o processo, né? processo. Esse daqui eu vou deixar aqui mesmo. Que não vai trazer né, um volume muito pequeno, né? desconforto para mim, nem né, contaminar nada. Uhum. Uhum. Agora, na cidade, alguma coisa assim, né, um adensamento maior. Lá no caso de vocês, talvez, fazer uma caixinha. Aí tem a medida da... a já manda um folhetinho, uhum. tem uma medida para fazer uma caixinha, para desaguar isso daqui, essa caixinha também vai... é tipo um sumidourozinho, Sim. Uhum. né? Depois de alguns meses, aquilo ali já vai estar tá sequinho e você pode usar ele. Como um adubo mesmo, lá, como que, é seco, é. é. Utilizar umas minhocas para ajudar no, no processo. É. Agora, se a gente pulasse essa bacia de evapotranspiração. Melhor, pulasse o, esse tanque de água e jogasse direto a parte de águas negras para a bacia de evapotranspiração, aí a gente ia ter problema com a parte sólida. No meio do, do entulho, dessas coisas, com o tempo ela ia transbordar não ia ter vazão, né, para essa parte sólida, não ia ter... É, e é isso. vamos conversar sobre ela lá, lá dentro. Certo. Depois disso, a gente subiu lá para casa e vamos conversar um pouco mais sobre o, o tanque de evapotranspiração, porque eles tinham algumas dúvidas e... né, e, e aí as dúvidas são pertinentes. Se a gente tá num lugar muito plano, como é que faz com o acúmulo de lodo que vai acontecer? Porque vai acontecer... Tudo bem? Vai acontecer um acúmulo de lodo. E o pessoal diz que esse acúmulo de lodo é, vai ser eliminado. Não sei se é, se é assim. O que eu sei é que vai acumular lodo. Pode ser pouco, mas vai acumular. E aí, como é que você faz a limpeza da bacia de evapotranspiração, se está tudo fechado, com bananeira em cima e tudo mais? Tem que pensar num sistema de limpeza hidráulica. Então, vai usar uma bomba depois para fazer essa limpeza? Vai planejar de ter uma tubulação para fazer essa limpeza? Legal. Agora, se for um lugar com declive, fica muito mais fácil, que você pode instalar uma limpeza hidráulica ali com facilidade. E a cada tempo você vai arrumar isso. Um outro eventual problema, aliás, alguns vários, um sistema anterior que a gente tinha aqui, ele rachou, trincou e eu perdi o sistema. O que é que aconteceu? Num vídeo anterior, mostrei a história da argila. Em terreno muito argiloso, a argila, por menos que seja, ela expande um pouco nas águas e contrai um pouco quando seca. Esse expandir e contrair acabou complicando e seccionando o sistema e eu perdi o sistema. Qual é a garantia que a gente tem né? Ou antes, é pensar nessa história na hora que você for fazer a bacia de evapotranspiração. Se é um lugar onde tem muita argila, muito argiloso, você pode correr o risco de quebrar essa bacia. E aí você perde todo o trabalho. Então, estou é, dizendo para não fazer... Não, não é isso. Estou dizendo que funciona... Mas você tem que saber de algumas coisas para evitar de ter prejuízo ali na frente. Outra história é a questão dos pneus. Então vai que você fez todo o trabalho, colocou os pneus, funcionou um ano, dois anos, três anos, cinco anos, e aconteceu uma trinca, uma rachadura e você perdeu o sistema. E agora, como é que a gente faz com esses pneus todos? Então a gente tem que pensar as coisas de tal maneira que a gente não pode trocar seis por meia dúzia. De resolver um problema agora, mais de imediato, com um sistema que funciona, esse eu vi é, trabalho científico sobre ele, sei que ele funciona. É, mas e se de repente acontece algum problema desse, como aconteceu aqui em casa? E você perde todo o trabalho, e aí vai fazer o que com, com os rejeitos? Só para a gente avaliar as coisas. Legal? Então, se me curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, e se inscreve no canal se não for inscrito e principalmente compartilha com o pessoal. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!